É, e pior que são cinco links. O próximo é a mulher da Nova Zelândia que ela perdeu o pé após uma queda numa escalada lá em Yosemite, e agora ela tem que pagar um milhão de dólares de despesas hospitalares lá nos Estados Unidos. Antes de todo mundo ficar bravo e não sei o que, etc., eu vou contar uma historinha para vocês. É, esse luxo que vocês têm aqui no Brasil, que a gente tem aqui no Brasil, e deveria se orgulhar disso, chamado SUS, ele não existe lá nos Estados Unidos. Lá, você tem que pagar do seu bolso ou ter um seguro saúde. Não é um plano de saúde, ele é um seguro saúde. Esse seguro saúde, ele cobre algumas despesas e não cobre outras despesas. Aqui no Brasil, se você sofre um acidente, se você for hospitalizado pelo SUS, vai te atender e ninguém vai te ficar mandando a conta para você. As contas dos Estados Unidos são tão absurdas que a única coisa que eles deixam você parcelar nos Estados Unidos é conta hospitalar. tá? De tão caro que é. Então, para você ter um, um, um seguro saúde, um plano de saúde, geralmente é quando você tem um emprego formal lá nos Estados Unidos. Se você não tem um emprego formal, acontece o que a gente vê direto. A pessoa sofre um acidente lá nos Estados Unidos, geralmente guia de montanha, né? Sofre um acidente lá nos Estados Unidos, tem que ficar fazendo vaquinha para arrecadar dinheiro para pagar as despesas hospitalares. Eu não estou criticando, eu estou falando uma realidade. Tá? Aqui no Brasil... É um fato Iber, não é uma opinião, né? É um fato não é uma opinião. Aqui no Brasil, mesma coisa. Ou você tem um dinheiro para você pagar um plano particular de saúde... Ou você trabalha numa empresa e essa empresa paga esse plano de saúde para você também. Ou você confia no SUS, e não é qualquer coisa, e não é tudo o que o SUS paga. E às vezes pode deixar a desejar o tipo de local o qual você for designado para aquele tratamento no SUS. É um fato, não é uma crítica, porque existem lesões e lesões. Qualquer coisa, pergunta para o Igor lá, tá? que é o escalador carioca que está juntando dinheiro para pagar o tratamento dele. Então, tem, tem várias situações, porque existem várias pessoas. E aí, essa mulher da Nova Zelândia foi escalar lá nos Estados Unidos, sofreu um acidente. No país dela, todas as despesas são é pagas pelo Estado, então ela não tem um plano de saúde, porque geralmente o plano de saúde ele reembolsa você quando você sofre um acidente no exterior. E aí ela está arrecadando com as pessoas, 1,2 milhões de dólares, ou seja, mais ou menos uns 6 milhões de reais, em conta hospitalar, porque ela perdeu um pé durante uma queda numa escalada em Yosemite é, vamos Vamos por partes aí também, né? Tal é. qual ela, por partes, né? É, <risos> me chamou a atenção a notícia, porque assim, perdeu o pé, nossa, que acidente foi esse que a mulher foi né? decepada, eu não sei se decepada serve para pé também, né, decepar normalmente é a cabeça, não sei. né, é. mas enfim, aí eu fui, estava lendo os detalhes da notícia, né, então assim, ela não, não perdeu o pé durante a escalada, gente, ela sofreu uma queda muito, muito violenta, em palavras dela mesmo, porque ela está bem, entre aspas, né, quem é, passa por isso, tem uma foto dela hospitalizada, ninguém passa por isso, está exatamente bem. Mas ela diz que, surpreendentemente, os únicos ossos que ela não quebrou foram o braço, perna e... e a cabeça. E a, e a cabeça, né? Ela, ela declarou isso. Porque deve ter sido um, um, uma queda muito violenta. E, e aí eles não tiveram condições de recuperar o pé dela, estava tão, tão estraçalhado, tão coisa que tomaram a decisão de amputar é, o pé dela. Então, assim... Isso foi no hospital, não foi na montanha. E aí, entre as coisas, né, os detalhezinhos né, da, da, da notícia, pelo menos uma das notícias que eu li, né, porque isso teve mais, uhum. mais de uma referência, é, ela elogia muito o, o serviço de, do, de resgate, o pessoal tirou Sim. ela da montanha de helicóptero e tudo. E, assim, a conta do hospital ela só está subindo, porque ela está lá, hospitalizada, vai precisar fazer um monte de tratamento. Então, a família vai precisar colocar né, ou usar uma, uma prótese, né, vai ter que reaprender a andar, e, e aí a família está nessa, de arrecadando grana. Eu acho que uma, uma vaquinha que eles estão fazendo lá, acho que, tá, acho que a meta é 500 mil dólares, alguma coisa assim. Porque ela fez um seguro de saúde, aí entra uma outra observação também. É, às vezes você tem um plano de saúde aqui no Brasil que não te cobre a nível nacional e hum. em função de tantas coisas que a gente vê aqui é, eu estou passando é, é, a pensar né e, e, e fazer por exemplo quando eu faço é, trilha com um guia né nosso amigo Luiz Gadeto aí que de vez em quando eu faço trilha com ele a gente paga uma taxa, que é um seguro. que na hora que a gente paga esse seguro, é muito baratinho, porque ele faz pelo evento. né Então, vamos dizer, eu vou fazer uma trilha de um final de semana com o Gadeto. E aí você paga, sei lá, 10 reais, alguma coisa assim, para o seguro saúde. né E aí você vai ter a possibilidade de estar sendo atendido onde o teu plano não cobre. Então, para quem está indo no meio do mato, para um local distante, fora da localidade, o seu plano não está em cobertura nacional eu sugiro fortemente que você faça um seguro desse, entre em contato com a agência de viagem ou com a própria seguradora eu não, não sei se dá para fazer isso diretamente, ou os guias têm que fazer mas enfim, é uma questão de pesquisar, né, galera que gosta de de googlar as coisas é só dar, perguntar pro oráculo aí e entrar Sim. em contato com a seguradora, mas eu acho muito interessante essa história de você estar fazendo um, um seguro de viagem. E o seguro de viagem dela, dessa menina da Nova Zelândia, vai cobrir em parte essas despesas, não vai cobrir em integral não, mas vai cobrir em parte. Quando você tem uma conta que já está em um milhão de dólares e subindo, qualquer parte que seja Ninguém coberta pagar, né? é vantagem.